Eu nunca deixei de me sentir brasileira, mesmo tendo crescido e vivido na Suíça. O retorno às minhas origens é, para mim, uma necessidade enraizada.